Os brasileiros que se cuidem né isso é uma coisa grave porque agora a invasão dos terroristas vem pela internet fazem a cabeça dos mais revoltados então a gente não sabe se no brasil já existem jadaístas né? não sabemos se que grupo é, concorda com essas ações tem gente revoltada que acha legal matar as pessoas esse terror todo aí, nessas atitudes extremistas, né? Cortar a cabeça, crucificar. Não sei, né? O governo ocidental, chefiado pela Grã-Bretanha, deve tomar atitudes contra esse pessoal todo aí que proclama a morte como libertação. Né? E não sei. Eu Acho que o Brasil pode estar envolvido nisso também, pois como eu disse, é, agora todas as informações pela internet são globalizadas, né, então tem grupos de toda forma, aqui em São Paulo mesmo eu já vi muitas pessoas com a camiseta de Alá, é, Malmé, coisas que nunca foi, foram comuns aqui no Brasil, né. E começou agora, pessoal, com essa onda de eu, I love Allah, I love Maomé. E a partir disso, outras ideias também se infiltram na nossa sociedade. O que pode se tornar uma coisa grave agora. Até aproveitadores cometerem crimes e depositarem responsabilidade na religião muçulmana. É uma coisa que... O brasileiro tem que solidificar a sua religião né evangélico ou católico e evitar esse tipo de intercâmbio com esse pessoal desse mundo aí essa imigração se ia pra cá não não tá certa não tá não, não vai trazer bons resultados no brasil eu acho assim sabe sem querer enrolar vocês, eu ganhar tempo. Mas é uma coisa que vai culminar num estado de guerra passiva. E isso que é o pior, é a pior parte do terrorismo.